Nesse vídeo, falarei sobre os principais processos térmicos aplicados em alimentos. Falarei sobre pasteurização, esterilização comercial, tindalização e branqueamento. Os processos térmicos aplicados em alimentos se caracterizam, obviamente, pela manutenção do alimento em temperaturas elevadas por um determinado tempo. O aquecimento pode ser feito com o uso de vapor, que é o calor úmido, com água, com uso de calor seco ou com correntes elétricas, seguido de resfriamento do produto. Dependendo do processo usado, o objetivo pode ser a destruição das células microbianas ou a inativação de enzimas que possam deteriorar o produto durante o armazenamento. Quanto à aplicação dos processos térmicos para a conservação dos alimentos, temos os métodos convencionais e os métodos não convencionais. Como esses métodos fazem uso de calor, naturalmente é esperado que haja alterações sensoriais e degradação de nutrientes dos produtos. Então, o objetivo de aplicação desses métodos será sempre tentar garantir a estabilidade e a segurança alimentar desses produtos, porém com a menor alteração das características sensoriais e nutricionais. Dentro dos convencionais, falaremos da pasteurização, da esterilização, da tindalização e do branqueamento, Aqui o branqueamento está destacado com um asterisco porque efetivamente não é um método de conservação, mas veremos isso com mais detalhes. Já dentre os não convencionais, aquecimento ômico e uso de micro-ondas são os mais populares. Esses métodos fazem uso de tecnologia mais recente, porém os métodos convencionais, em razão do nível de conhecimento das técnicas, facilidade de aplicação prática e investimento em maquinário, ainda são os processos mais usados. Tá? A escolha do método vai depender de diversos fatores, como as características dos micro-organismos e do estado fisiológico desses micro-organismos, das características do produto, se é um produto termosensível, se é um produto pouco ácido, se tem muita água disponível, qual é a constituição básica desse produto, etc. E se o produto será submetido a outro processo de conservação, como, por exemplo, a refrigeração. Mas, independentemente do método usado, o mecanismo de inativação, tanto microbiana quanto enzimática, ocorre principalmente pela desnaturação das proteínas e pela fusão dos lipídios presentes nessas estruturas. Em qualquer dos casos, é muito importante que o envase do produto seja feito de modo asséptico, para que não haja risco de recontaminação após tratamento térmico. A pasteurização tradicional é um processo brando normalmente com temperaturas abaixo de 100 graus Celsius. Ela pode ser lenta ou rápida, dependendo do tempo e da temperatura de processo. Temperatura e tempo podem sofrer variação de acordo com as características do produto e dos micro-organismos, mas, em geral, os valores são aproximadamente esses aqui descritos no slide. A pasteurização tem por objetivo a destruição de micro-organismos patógenos, que não formam os poros. O esporo é a forma mais resistente do micro E o processo também destrói alguns deterioradores. Como faz uso de elevação de temperatura, o processo naturalmente vai inativar algumas enzimas, apesar de esse não ser o objetivo principal. Mesmo sendo um processo mais brando, ele pode destruir entre 99% e 99,9% das células vegetativas presentes. Então, é um método que utiliza temperaturas mais baixas, mas traz uma efetividade de destruição de patógenos muito alta. Em termos industriais, a ênfase nunca vai ser a esterilização absoluta, mas sim a estabilidade microbiológica e enzimática do produto. E a esterilização comercial fornece exatamente isso. Por operar acima de 100 graus Celsius, normalmente ali entre 121 e 150 graus Celsius, é considerado um tratamento mais agressivo que a pasteurização, e ele é conseguido apenas em autoclaves, onde temos um aumento da pressão de vapor e, consequentemente, a elevação da temperatura de ebulição acima de 100 graus Celsius. Porém, o uso dessa técnica precisa ser feita com tempos muito curtos, apenas alguns segundos, inclusive, para evitar a degradação térmica do produto. Produtos líquidos podem ser esterilizados em trocadores de calor, como ocorre, por exemplo, com o leite. Mas, em geral, a autoclave é o equipamento utilizado para realizar esse procedimento. Ah, é um processo muito usado no tratamento de produtos que passam pelo processo de apertização, como vegetais em conserva. Então, a embalagem usada é fundamental para a aplicação do método de esterilização do produto dentro da embalagem. Dentre os produtos esterilizados fora da embalagem, eu trago novamente o leite UHT, né, o leite de caixinha. Em razão da sensibilidade dos materiais que constituem a embalagem, o leite é esterilizado fora e é embalado asepticamente após a esterilização. Nesse tratamento, 100% das células vegetativas de patógenos e micro-organismos deterioradores que possam crescer sob condições normais de armazenamento serão destruídas. E a pequena quantidade de células na forma de esporos termoresistentes e que porventura não sejam destruídos, permanece em estado de latência, ou seja, nem crescem nem se multiplicam. Por ser um método severo de tratamento térmico, é capaz de destruir esporos de micro-organismos do gênero Clostridium e Bacillus. Os esporos desses micro-organismos podem permanecer na fase de latência por vários anos e, portanto, quando encontram condições favoráveis, podem ser os grandes responsáveis por séries de contaminação. Tomando como referência o Clostridium botulino, que é o microorganismo que causa o botulismo, ele não produz compostos de deterioração, então ele não altera nem o sabor e nem o odor do produto, o que seriam indicativos de contaminação. Além disso, é um microorganismo que possui as neurotoxinas mais poderosas dentre o meio de microorganismos. Para ter ideia, a dose letal para o ser humano é de apenas 10 a menos 8 gramas, ou seja, uma quantidade muito pequena. A tindalização é um processo muito pouco usado do ponto de vista industrial por conta da necessidade de tempos longos na aplicação do processo. É um tratamento que faz uso de temperaturas abaixo de 100 graus Celsius, em que o produto é submetido a sucessivas etapas de aquecimento, seguido de resfriamento e um período de incubação. E isso deve ocorrer por pelo menos três vezes. Aqui a figura 1 a ideia de como isso ocorre, onde a gente tem aqui a variação de temperatura ao longo do tempo. O produto é aquecido e a temperatura de aquecimento é mantida por alguns minutos e depois disso o produto é resfriado. Esse processo de aquecimento destrói células vegetativas, mas como resposta ao aumento de temperatura, algumas células produzem esporos. Então, ao baixar a temperatura, e incubar o material, alguns desses esporos voltam ao estado vegetativo e, no aquecimento seguinte, as células dos esporos agora, que já são vegetativas, serão destruídas. E isso é feito sucessivas vezes para garantir a destruição do maior número possível de células ativas, principalmente os esporos. Pode ser aplicado uma mesma temperatura ou temperaturas diferentes, como o caso aqui representado na figura 1. Por fim, o branqueamento, é uma técnica muito usada no processamento de produtos derivados de frutas e hortaliças, mas como uma etapa de pré-tratamento térmico. Então, por isso esse asterisco aqui. É uma técnica que faz uso de temperaturas abaixo de 100 graus Celsius, utilizando água ou vapor por um tempo curto. A relação tempo-temperatura vão depender do produto a ser branqueado. Apesar do branqueamento reduzir a carga microbiana, esse não é o objetivo primordial do método. Mas, então, de que maneira o branqueamento contribui com a conservação do alimento? Primeiro que ele promove a inativação de enzimas capazes de produzir alterações de sabor e escurecimento no produto. A enzima mais conhecida é a polifenoloxidase, e é muito fácil visualizar a atuação dessa enzima quando descascamos uma maçã ou uma banana ou despolpamos o açaí, por exemplo. Depois de um tempo curto, perceberemos o escurecimento das polpas. Ah, inclusive, a prevenção do escurecimento do produto foi o que originou o nome branqueamento. Um produto, ao ser branqueado, vai ser um produto que permanecerá mais claro devido à inativação de enzimas. Outro fator que contribui com a preservação do produto é que o branqueamento favorece a remoção do ar presente nos espaços intercelulares. Numa linha de processo, essa etapa normalmente vem seguida da etapa de exaustão, que é onde se cria o vácuo dentro do produto antes do fechamento da embalagem. Então, o branqueamento auxilia nesse processo de remoção de oxigênio, melhorando as condições de armazenamento. Professor, mas mesmo se o produto for congelado, precisa de branqueamento antes disso? A resposta é sim, porque normalmente as temperaturas de congelamento, apesar de reduzirem a atividade, elas não inibem totalmente a atividade enzimática. Além da redução da carga microbiana inicial e da inativação de enzimas, o branqueamento também contribui com a alteração da textura do produto, Deixando o tecido dos vegetais mais macios, facilitando com isso o invase. E isso é feito de modo desejável, intencionalmente. Professor, mas se a pasteurização e a esterilização também inativam enzimas, ainda assim há necessidade de fazer o branqueamento? E a resposta também é sim. É, acontece que o branqueamento é uma etapa intermediária, enquanto pasteurização e esterilização são etapas finais do processo são feitas antes do invase. Então, o um branqueamento inativa as enzimas ainda durante o processamento, enquanto a pasteurização ou esterilização fariam esse papel apenas no final. E aqui finalizamos o vídeo.